Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para gente fazer o vestido tutu, vestido básico tutu, que é esse aqui, ó esse aqui é o nosso vestido básico tutu é um vestido simples, rápido de fazer hoje a gente vai fazer esse aqui, ó a gente vai estar tá fazendo esse aqui, ok? ok? É o mesmo modelo do azul, só que é em outra estampa A gente vai estar tá fazendo esse aqui O azul é o que eu tenho no catálogo, então eu quis fazer um com cor diferente, ok? Mas antes de nós ir lá fazer o nosso vestido básico tutu Eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações Assim todas as vezes que eu fizer vídeo novo, você será notificado e também curta e compartilhe esse vídeo, ok? Curta e compartilha todos os nossos vídeos. Se você não conhece o nosso trabalho, faça um tour pelo nosso canal. Vai em descrição desse vídeo e ali está todos os vídeos que a gente já fez no canal. Temos ah, fantasias, bolsas cangurus, camas, temos vários e vários vídeos. Vai valer muito a pena, eu tenho certeza que você vai amar conhecer o nosso trabalho. E você que já é inscrito, ajude a gente a compartilhar os nossos vídeos, ok? Ajude a gente a divulgar os nossos trabalhos. Assim, a gente terá mais ânimo, mais vontade de chegar até vocês, de trazer novos modelitos e novas técnicas para vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a vinheta! Então tá aqui, você vai receber o PDF assim Vestido tutu, básico tutu, assim Ó, já tá escrito no PDF Impressão pôster Então você não precisa fazer tudo aquilo para ver se impressão é pôster, né? Já vem escrito e quando... E os outros tamanhos, todos eles vêm Impressão pôster, impressão pôster Ou impressão A4 Essa é pôster tamanho 3 Impressão é pôster, tá gente? Então, essa, essa esse aqui é o molde então tá, aqui impressão pôster, vamos imprimir. Impressão pôster, você já vai direto em pôster. Vai dar quatro folhas. Você depois vai colar uma na outra. Vai dar quatro folhas, você vai, você só quer a página. Só a página que tá o molde, que é a 2 e a 3. Aí você só vai imprimir os moldes. A explicação, a apresentação, você não precisa. Vai imprimir esses moldes aqui. 4A4. 4. Total, 8 páginas. Ok? Tá aqui nosso vestido tudo talhado. tecido que eu usei é um PV. O que, que é PV? PV é aquele tecido que eles usam muito para sublimação, tá? PV, ele é um poliéster com vis lycra, tá? Aí... Ele é usado muito para sublimação, tá? PV, viscoláica, malha, não dá pra fazer com tricoline. Tecido ah, consistente, não dá para fazer. Ou é PV, ou viscoláica ou malha, ok? Malha PV. Aqui a gente vai usar. Então, as costas eu talhei uma vez dobrada, tá? A frente, uma vez dobrada. Essa aqui é malha. Pra gente fazer... O punho, pra gente colocar na gola e nas cava da manga, ok? Então, essa aqui duas vezes dobrado, tá? Ah, mas eu não sei ver quanto que vai dali e daqui, como é que eu faço para saber quanto que vai na gola, quanto que vai na, na manga? Gente, eu já ensinei isso pra vocês, é super fácil. Eu mando ele assim pra você dobrar, ah, talhar dobrado, porque depois você passa ele de comprido, é mais fácil é mais econômico tanto do tempo quanto do material, tá? Então você vai pegar a fita métrica e vai medir assim Pescoço, dobra no meio, é o tanto de, de, de filete que vai no pescoço Mesma coisa na cava da manga Aqui, ó Pescoço, dobra no meio Você vai saber o tanto que vai no pescoço Mesma coisa aqui, dobra no meio, vai saber o tanto que é então, é super fácil você descobrir quanto que vai ali, tá? Ou talha o tanto que eu mando aqui, né? Duas vezes de comprido, e faz ele, faz ele de comprido ali que vai dar certinho. Ainda vai sobrar, vai sobrar filete pra você, tá? Então, costa uma vez, frente, uma vez, dobrada, duas vezes o filete dobrado, saia um, que é a saia curtinha, saia pequena. No tecido também, no tecido principal, que é o tecido da peça, uma vez dobrada, tá? Saia dois. Eu usei esse tecido Z-Organza, tá, gente? Eu usei organza vermelho. Mas você pode estar tá usando a tule, você pode estar tá usando voal, qual o tecido que seja molinho, que seja tecido que seja fininho assim, ó. Essa fin... Eu gosto muito da organza, que a organza ela dá um caimento muito show de bola. Tem umas tule que é muito mole e não fica legal, né? Então, eu gosto muito da organza. Tem umas tule que já já são mais durinha que eu gosto também, mas a organza eu uso bastante. Então, eu usei organza, tá, para fazer essa saia grande, tá? É isso que a gente vai usar para fazer o nosso vestido básico tutu. Se quiser comprar esse molde, é só entrar em contato com a gente. Ok, ele também está disponível lá no nosso grupo online, aquele grupo onde você paga 35 reais a primeira parcela e depois 15 reais e todo todo mês. E todo mês eu disponibilizo um modelo com todos os tamanhos. E esse é um dos modelos que está disponibilizado lá no nosso grupo, ok? O nosso vestido básico tutu, ok? A nossa amiga Nathalie fez esse vestido, pediu para a gente elaborar um molde. A gente elaborou um molde para ela, e ela fez o vestido e ficou maravilhoso, ok? Beijos, Nathalie! Vamos lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo! Então, tá aqui, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma limpeza... vai é passar uma limpeza nessa saia. Aqui, tá? Aqui, na parte aqui, de fora. Vou limpar lá na overlock. Se você não tem, você passa uma zigue-zague, Tá? Só para dar uma limpeza Pode fazer a bainha também, tá? Eu vou passar uma limpeza na overlock Ok? Já volto Então tá aqui Passada a limpeza A gente vai franzir Essa saia A gente vai franzir ela Na overlock também Ok? Tem um vídeo mostrando Como é que faz o franzido na overlock Tem um vídeo aqui no canal mostrando, tá bom? Vou lá na overlock franzir essa peça aqui e já volto. Aqui tá ela franzidinha, bonitinha, franzida, de acordo. A tá peça franzida. Reserva. Agora, nós vamos pegar a saia grande. E aqui na saia grande, se você quiser... Queimar aqui embaixo, queimar pra, pra dar acabamento, beleza. Passar no overlock, desde aqui, beleza, também dá. Enfeita conforme a sua vontade. A nossa peça, ela vai um filete aqui, tá? Filete de quatro, tem duas dobras, vai ser dobrado duas vezes, vai dar um. Eu já mostro pra vocês. Vem comigo pra costura, que eu já mostro pra vocês o que a gente vai fazer na saia, ok? Então, estamos aqui vamos fazer a nossa saia o filete é esse dobra uma vez dobra outra vez e dobra no meio aqui dentro vai a saia vamos ver se deu para entender dobra no meio uma vez filete de quatro dobra no meio uma vez, Dobra no meio outra vez e dobra no meio. Aqui no meio vai a saia. Aquele mesmo esquema que eu fiz o vestido vermelho godê, ok? Vamos fazer então. Desde aqui tá, dá uma dobradinha aqui na ponta para dar acabamento. Você vai começar a franzir daqui em diante. Então, aqui a gente vai passar o filete. tecido que eu tô usando para o filete aqui é uma malha tá gente Ficou assim a nossa saia. Agora, a gente vai franzir na overlock também, tá? Vamos lá franzir, então. E ficou assim. Agora, nós vamos pegar a saia pequena. E vamos juntar com a vermelha. Vai ficar assim. Ok? Vamos juntar com a vermelha. assim. E a nossa sai tá pronto. Reserva Agora vamos pegar a frente, frente e filete, e vamos passar filete aqui embaixo, na barriga. Aqui. Vamos lá, então. Filete, é aqui mesmo esquema: dobra uma vez, dobra outra vez, dobra no meio. Na parte da barriga Já tá passado Reserva Agora vamos pegar as costas Pegar as costas E vamos aplicar a nossa saia Aqui, nas costas Você tava estranhando Porque ficou esse bico aqui na saia É o que vai dar o charme Porque ele vai ficar aqui Então a gente vai Aplicar a saia aqui nas costas, ok? Vamos aplicar ele assim. Ele vai ficar, ele vai ficar assim. Vai ficar assim, ok? Então, vamos virar a saia pra cima, que é pro avesso, avesso com avesso, e vamos começar a nossa aplicação aqui assim. Lembrando que esse bico aqui da saia tem que ficar aqui no meio da peça para você ter certeza onde que é o bico É aqui, né? A peça ela já tem o biquinho por natureza Mas nunca é demais você fazer um pique pra se achar legal Nunca é demais você fazer um piquezinho pra você saber onde é Aí agora você pega a saia pra cima assim e vai arrumando aqui. Desde aqui, vai ajeitando. Quando chegar aqui nesse meio aqui, que é onde é mais pontudo, as duas saias são mais pontudas, você sabe que esse meio tem que estar tá aqui no pique. Ok? É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer a nossa saia. Então, aqui, aqui. Ó, ponta da saia, você... Coloca aqui na ponta Na ponta do molde aqui Aquela parte pontuda da saia Que ela fica pontuda Que é esta parte Esta parte aqui Esta parte aqui Então, essa parte aqui Você tem que colocar aqui Colocar aqui no bico do molde Bom, vamos lá então. Já vamos achar o bico aqui, tá aqui. Já vamos achar o pique também. É aqui, e já vamos colocar certinho, já, para não ter erro. Se você quiser alfinetar antes, fique à vontade. a peça aqui então, essa parte aqui tá pronta agora o que a gente vai fazer vai pegar aquela frente que a gente acabou de passar o filete e vai pregar um ombrinho pregar um ombro ok? pegar um ombro aqui Pregado, você pode passar uma zigue-zague aqui ou uma overlock Essa peça ela dá pra fazer quase que todinha na overlock Caso você tenha overlock Se você não tem, aí você dá também pra fazer na reta Caso você não tenha overlock, tá? Só uma dica, se você tem overlock Essa peça quase que ela inteira dá pra fazer na overlock Aí aqui, você fechou o um ombro Vamos lá na overlock pra overlockar Caso você não tenha overlock, passa uma zigue-zague, tá bom? Overlocado aqui Aqui também dá pra você overlocar, tá? Ou passar uma zigue-zague Mas também dá pra você overlocar aqui, tá? Agora, fechado o um ombro A gente vai passar o filete no degote Vai passar o filete aqui no degote Aqui um degote. Vamos passar então, mesmo esquema: duas viradas pra dentro, uma virada em contra a outra, dobra no meio. Se você tem galoneira, que é a cobertura, que eu falo, isso aqui dá pra fazer na cobertura, tá? Aí você vem aqui. Nós né? vamos passar aqui, né? Então, ficou assim o nosso, nosso negócio Agora, a gente vai arrematar, fechar A gente vai fechar o outro ombro Fechar o outro ombro, esse aqui Vamos lá fechar o ombro, então A gente vai até na overlock Passar o um overlock Se você não tem overlock Você passa uma zigue-zague Ok? Já voltamos então Tá aqui ombro Passado ao overlock No ombro Já passado Feito o degote Agora a gente vai fazer as cavas da manga Essas aqui Aqui E aqui, ok? passar o friso passar o filete aqui mesmo esquema, gente viram duas vezes pra dentro e uma vez no meio, ok? duas vezes pra dentro uma vez no meio. E essa ficou assim. Agora, vamos passar a outra. Passar o outro lado. Esse lado aqui. Ó. Então, fechar um lado okay? Juntar os lados Aqui ó. Corta o excesso Do friso Ok? A gente vai fechar esses lados Esse lado aqui Fechar os dois lados Tanto um Enquanto o outro e daí a peça vai estar tá pronta Vou começar primeiro por esse agora vamos e agora esse lado aqui Vai na overlock ou passo a zigue-zague aqui. No meu caso, eu vou na overlock, vou passar um overlock aqui daí, pra finalizar a peça. só, peça já tá overlocada, assim. Agora a gente vai virar no direito, olha só como ficou a nossa peça. Agora você coloca uma fita aqui, você enfeita a sua maneira Coloca uma fita aqui, faz uma fita com o mesmo tecido Ou, ou compra uma fita de cetim, ou faz uma fita de cetim Enfeita a sua maneira, Ok aqui o vestido básico tutu básico porque porque ele é fácil de fazer é um molde básico ele não tem botão ele não tem é fácil de fazer e tutu por causa desse Esse caimento aqui que ele dá desse caimento parece aqueles, aqueles vestidos de tutu de, de, de bailarina eles então, por isso esse nome E ficou assim o nosso vestido básico Tutu Veste muito bem E confortável Olha esse azulzinho aqui Que lindinho Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Peço para vocês que não é inscrito no nosso canal que se inscreva, que ative o sininho para receber todas as notificações, assim toda vez que fizer vídeo novo você será notificado. Curta os nossos vídeos, faça um tour pelo nosso canal, tem muitos vídeos, tem vídeo de fantasia, de cama, de bolsa canguru, de smoke. Tem vários e vários vídeos aqui. Faça um tour pelo, pelo nosso canal. Vai na descrição do canal, tá todos os vídeos ali, ok? E também, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem Facebook. Os links estão todos aqui embaixo. Eu também tenho meu Face e meu Instagram particular. Eu vou amar encontrar vocês por lá, ok, gente? Então, até a próxima, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau!